2019 está acabando. Um novo ano se aproxima e com ele uma nova safra. Por isso, é importante discutir os impactos políticos, econômicos e como a sustentabilidade vai impactar o agronegócio brasileiro. A segunda edição do Agrocenário reuniu autoridades e especialistas para traçar um panorama do setor dificuldades a serem vencidas e potencialidades a curto, médio e longo prazo. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, que abriu o evento, destacou o desafio de fornecer tecnologia também ao pequeno produtor, e mostrar a preservação ambiental na agropecuária brasileira. Um dos grandes desafios de 2019 foi a questão da informação no agronegócio. Qual é o desafio para 2020? Como trabalhar essa questão? Eu acho que continuamos aí com a comunicação, nós temos aí vários programas, eu acabei de citar o programa ABC, que a gente quer dar uma... É fortalecer esse programa para que ele atinja mais propriedades. Ele é um programa importantíssimo porque o que o mundo precisa hoje. Essa agricultura de baixo carbono, agricultura sustentável. Nós temos a bioeconomia, que também vai ser um tema para 2020, muito importante, né? com outros produtos. E a diversificação da nossa cesta de produtos para a produção dentro e fora do nosso país. A tecnologia que já influencia 78% do que vem do campo, uma agricultura moderna, reforma tributária, problemas logísticos, apoio do governo e investimento em pesquisa e defesa sanitária das fronteiras pautaram os debates. O produtor só é capaz de internalizar na propriedade dele Todas as tecnologias, toda a pesquisa que tem disponível, todo o manejo, toda a inovação, toda a melhora genética, se ele tiver condição de pagar por isso. Um exemplo é quando você consegue produzir mais por cada hectare que existe, é, com três cultivos por ano, três safras por ano, nós conseguimos nos últimos 30, 40 anos quase multiplicar a nossa produção em seis, um aumento bastante menor uh, de área, é questão de ser mais uh, sustentável. Na pecuária, que está em foco em função da peste suína africana na China e pela retirada da vacinação contra a febre aftosa sendo analisada em estados como o Rio Grande do Sul e na soja, maior fatia do agro brasileiro, a boa expectativa. Mesmo com atraso no plantio, a safra recorde deve se confirmar. Apenas com alerta para a ferrugem asiática. A redução de chuva naquele início, isso depois se estendeu ao centro-oeste, principalmente parte do Mato Grosso do Sul, Goiás. O Mato Grosso não foi tão afetado, só alguma parte. E o Mato Piba, que nós chamamos que a região de expansão, que ainda está em processo de plantio. Algumas regiões ainda com 50% plantado, que já deveriam ter terminado. Então isso afeta um pouco o quê? A produtividade, né? nós poderemos enfrentar algumas doenças, como as doenças como ferrugem asiática, porque algumas áreas foram plantadas muito cedo, essa, essa área já está em desenvolvimento, já está é, enchendo grãos ali, e outras áreas sendo plantadas. Então a ferrugem ela migra com o vento, isso pode trazer um problema na produção e também um aumento de custo ao produtor rural. O agrocenário é promovido pela AproSoja Brasil e pela Corteva AgriScience, a empresa vê o Brasil com grande potencial e pretende auxiliar com tecnologia para alta produtividade. Empregar tecnologia, encontrar o balanço entre máxima produtividade e custo econômico. E ele aprendeu a explorar isso, a navegar nas duas safras, três safras quando permitido. E, e cada vez tem mais um clichê que que o sucesso da agricultura e da pecuária no Brasil é devido à tecnologia e inovação. E, e, e onde nós, como Corteva, nos encaixamos diretamente, porque esse é, é o principal trilho do nosso caminho para entregar o nosso propósito. Temos que fazer um diálogo positivo e, por isso, o investimento de estar aqui no agrocenário, em Brasília, que o governo reconheça a importância desse segmento que quase 25% do PIB e como a gente consegue permear essas conversas e trazer mais informação nesse debate dos desafios que a gente enfrenta no campo e na cidade.